pessoal tudo bem que tá falando aqui Leonardo Carvalho o vídeo de hoje vou falar sobre copy e gatilhos mentais poderosos para ganhar dinheiro na internet tá para aumentar o número de vendas e você ter sucesso se você é um afiliado iniciante que não fez sua primeira venda ainda esse vídeo é perfeito para você porque vai te ensinar os segredos né para você conseguir fazer uma copy um título matador tá e se você já é um afiliado que já faz suas vendas se já é um top afiliado bomba de vender é sempre bom porque você sempre pode agregar alguma coisa a mais para o seu negócio é, só para diferenciar aqui, o pessoal fala de copy e copywriting. É, qual a diferença entre copy e copywriting? Copywriting é a estratégia e produção de conteúdo focado em convencer o leitor a realizar uma ação, enquanto que copy é o texto em si, tá? o texto persuasivo com os mentais para despertar interesse no leitor com o objetivo de gerar conversões e vendas. Se você faz vídeo, faz tudo e não bota uma CTA para gerar conversão, você está de bobeira. O objetivo é gerar conversão e venda. Você precisa dominar algumas habilidades para ser um excelente copywriter. Então até o final desse vídeo você vai passar é, para a parte conceitual rapidinha. Vamos ter os títulos, né, modelos de títulos e no final vamos ter aí os gatilhos mentais que são fundamentais. Mas durante todo o vídeo vou dando sacadas que vão conectar lá no final. Então se você gostou da ideia desse vídeo deixa seu like, se inscreve no canal já e deixa um comentário, né? Se você tiver alguma dúvida. O objetivo é, da cop sempre é aumentar o número de conversões ou então aumentar a rede de clientes e potenciar os clientes. A gente trabalha sempre com a estratégia de marketing de atração e o, as, as, os três pilares de marketing de atração é o um marketing de conteúdo, é você gerar conteúdo de valor, SEO, né, que é a otimização para ferramentas de busca e estratégia em redes sociais, né, você tem que estar em contato com pessoas para poder atrair. Então sempre vai ter que ter um CTA, um, um call to action, né, se você não sabe ainda, que é o um chamado para ação, e é um dos principais elementos do, da copy, né, do texto. Toda vez que você escreve um conteúdo, faz um vídeo, publica um post, a sua intenção é você fazer com que quem está lendo ali, com quem está assistindo, que tome uma atitude. Seja para assinar a newsletter, baixar um e-book, continuar no, no próprio canal assistindo outros vídeos. né? Você faz indicação de outros vídeos. Provavelmente esse vídeo aqui eu vou dividi-lo. Tá? Eu vou fazer um, uma série sobre de copyright. Então vamos pegar vários assuntos, falar sobre copy, vamos falar sobre títulos, headline, né, vamos falar sobre os gatilhos, vamos falar sobre o Jornal do Herói. Todo vídeo eu espalhei conteúdo, eu espalhei gatilhos. É importante saber que muitas vezes um título, ele não tem um gatilho mental. Ele tem a junção de vários gatilhos. Então, às vezes eu vou dar o exemplo de um gatilho, né, porque eu, eu fiz a separação assim, de, do gatilho e dei exemplos. E também dei exemplos por segmento, por nicho. Ou seja, nicho de emagrecimento, nicho de concurso, nicho de ganhar dinheiro. É, sempre tem o objetivo de fazer com que o usuário tome alguma ação para entrar numa lista, para baixar um e-book, para poder... É, todo o objetivo sempre é fazer com que ele clique no botão na página de vendas, mas... É, mas as vendas, você precisa estabelecer um relacionamento de 4 ou 5 contatos né, com você, com sua marca, para ele comprar de você. Então, já que isso acontece, é, o objetivo também é trazer ele para sua lista, é, fazer ele assistir um outro vídeo, fazer ele assistir, é, um, ler um outro artigo. Tá? Isso é muito importante. Você precisa manter esse contato vivo para estabelecer um relacionamento de longo prazo, para a pessoa estar tá sempre voltando para assistir o seu conteúdo. E é fundamental que o conteúdo tenha valor, que seja um conteúdo de alta qualidade. Então você tem que conhecer as demandas desse, desse público, né, seja as dores, os desejos e as necessidades, para você continuar atraindo esse público e atrair sempre novos clientes, daquele nicho específico. Né? Então toda venda é um processo, esse processo ele se chama funil de vendas. Quando você aprende esse processo, é fácil repetir. Por isso que é difícil fazer a primeira venda e depois que você consegue, você começa a fazer várias vendas. Então você precisa conduzir o seu público, etapa por etapa, para dentro desse funil, né, colocar ele no funil e por meio de conteúdos estrategicamente produzidos, preparados específicos para ele, você conduzir ele até o final do conteúdo, e, e que seria a conversão. Depois que você faz a primeira conversão, também existe aquele funil que você vai levando ele mais para dentro do funil, né? E para o final do funil, e você vai vendendo outros produtos, produtos com um valor mais agregado. Por quê? Porque aquela pessoa se torna uma pessoa mais específica. Já tá? passou por uma filtragem, e se chegou até ali, é mais fácil de, de você vender. Isso aí é material funil de vendas, é um material de outro vídeo, tá? que eu vou deixar o link aqui embaixo também. Então vamos lá, como criar uma cópia? A cópia é só relembrando um texto persuasivo com gatilhos mentais para despertar o interesse do leitor, com o objetivo de gerar conversões e vendas. Tá? Copyright é uma coisa, cópia é outra. Então você nunca pode escrever uma cópia e ficar e ignorar três itens principais. Tá? Isso aqui é uma regra super antiga do marketing. É, você tem que saber para quem você está escrevendo, como essa pessoa pensa e o que essa pessoa precisa. Tá? Então, resumindo tudo isso, você precisa conhecer muito bem a sua persona. Para poder inspirar né, o seu leitor, né, é criar um relacionamento entre você, a sua marca e ele, e fazer uma, uma chamada para ação para motivar e tomar atitude, né, é, fazer uma ação é, em relação ao produto e ao serviço, seja contratar, seja baixar um e-book, enfim. O sucesso não acontece por acaso, então assim, você tem que criar um conteúdo para atrair de verdade a audiência, tem que ser criativo, tem que fazer pesquisa, estudo, esse vídeo aqui, por exemplo, para fazer, eu demorei um tempão para fazer, eu já tinha é, regravado ele duas vezes, só que não tinha ficado legal, natural, porque também eu estou me ambientando com as câmeras aqui, eu sempre acho que pode melhorar, eu dou uma gaguejada, tenho vícios de linguagem, mas assim, tem que começar também, tá? É, você tem que produzir um conteúdo único, que seja seu, que tenha o seu DNA, é, com informações inéditas e relevantes que está todo mundo querendo, não esquecer de botar palavras chave que senão também não é encontrado, para isso você vai usar o, o SEO, né? E tem que fazer sempre, é, aí também vale muito para páginas de vendas, mas para qualquer tipo de conteúdo, uma análise e acompanhamento das métricas. Você postou o conteúdo, e se for uma página de vendas, faz sempre teste a e se for um vídeo, um post, e está tendo acesso, vê o que está funcionando. Quais estratégias estão dando certo e qual não estão tá funcionando. É, você tem que saber qual o conteúdo que vai atrair e alcançar uma quantidade de pessoas. Tá? Porque, na verdade, tráfego também é tudo. Né? Se você gerar tráfego, tudo fica mais fácil. Então, através de, de compartilhamentos e conversões, você começa a entender o que está funcionando. Além das estatísticas do, do analíticos, né, do próprio YouTube, analíticos do, do, do Google. Então, conheça sempre a persona para entregar o que ela precisa e deseja. Alinhe a linguagem com ela. Se eu estiver falando com advogados, eu vou falar de uma forma. Se eu estiver falando com senhoras, eu vou falar de uma forma. Se eu estiver falando com público mais novo, eu vou falar de outra forma. Tá? Você tem que se alinhar para criar conexão. Vamos lá, finalmente, como criar títulos eficazes e poderosos? Existe uma regrinha aqui que é o seguinte, né? Usando aqui o como. É como se fosse uma pergunta, né? Como benefício com benefício? Ah, mas não entendi, como assim? Você vai usar sempre assim, benefício com benefício, benefício com dores e objeções, e os mesmos benefícios com dores e objeções é, relacionados a um tempo, para ter prazo. Então, assim, por exemplo, benefício. Como passar em concursos facilmente? como aprender inglês sem estudar, como emagrecer sem malhar, já é uma dor, uma objeção, ah, não quero malhar, não vou malhar, então como emagrecer sem malhar em 10 dias, já botou aqui o prazo, já botou o tempo, como perder 10 quilos, que é o benefício, de forma fácil e rápida, benefício sem dieta, que é uma dor em um mês, tempo, prazo, tá? Então isso aqui é um formatinho, não precisa anotar, porque eu vou deixar aqui embaixo um link para você fazer o download desse arquivo, tá certo? É, fica tranquilo, presta atenção no vídeo para evitar de, de perder alguma coisa importante Então assim, também tem uma regrinha aqui que você vai usar sempre números Aí você tem as palavras aqui, de maneiras, formas, modos, passos, técnicas, estratégias, é, método E o benefício Então assim, três maneiras, três números Maneiras de perder a timidez, que é o benefício Então aqui ampliando um pouquinho mais, é, aprofundando, você seu números Maneiras, formas, modos, passos, método, técnicas, estratégias. Você pode é, substituir aqui de benefício e o tempo. O tempo é sempre importante, porque você dá ali, ó, você dá um prazo, aqui é que nem meta. Se você não dá prazo, nunca chega. O cliente é a mesma coisa, se você faz uma chamada para ação, mas não bota uma, um prazo, ele fica solto e quando fica solto, pode ser que ele é, se distancie de você e quando ele toma a decisão de fazer a compra, ele esteja já é, navegando por outra página, enfim. Aí acaba que você educa o cliente e outro fecha, entendeu? Então tem que ser bem estratégico, assim, gera o senso de urgência. Então aqui também você tem um benefício, sem a situação chata é, para as pessoas. Então como seria isso aqui? Como ganhar massa... Deixa eu pular a linha aqui. Vai ficar melhor. Como ganhar massa muscular, que é o benefício, sem fazer exercício. Como perder barriga, sem dietas. É Como passar em concurso sem estudar. Então a situação chata, aquilo que ninguém quer, são as objeções você fala que ele vai conseguir conquistar o benefício sem a parte chata, sem a objeção. Então, também aqui, ó, por que a assunto não funciona e o que fazer sobre isso? Por que dietas milagrosas não funcionam e o que fazer sobre isso? Por que emagrecer rápido? Deixa eu sublinhar aqui, depois eu mudo a cor. É perigoso e o que fazer sobre isso? Você sempre tem que gerar alguma coisa, que é uma curiosidade, uma dúvida, uma coisa que intrigue. Tá muito legal essa parte, está bem, tá bem destrinchado. Então, como... Situação ruim ou causador de problema, né, assim, a coisa chata, se transforma em benefício. Então, assim, como é que eu faço para é, uma situação ruim transformar em coisa boa? Como estudar menos, essa parte aqui é, é o que eu sempre brinco, né? o ser humano, ele quer o máximo por menos, né. Ou seja, ele quer a maior quantidade de benefícios fazendo a menor quantidade de coisas. Então, aqui, por exemplo, como situação ruim ou causador de problema, estudar, ninguém, de repente, quer de estudar. Então, como estudar menos, ou então como não estudar e acertar todas as questões na hora da prova, é o que todo mundo quer, o benefício. Como comer de tudo, ou então aqui também, ó, como comer de tudo e perder a barriga. As pessoas sempre que fazem dieta, sabem, pô, é um saco fazer dieta, eu quero comer de tudo. Então, a situação que pode causar um problema, ó, se você fizer uma dieta, aqui nesse caso, pode ter, né? então, assim, você vai comer de tudo e vai perder a barriga. Então, a pessoa fala, cara, como é que eu faço? A, a curiosidade é um gatilho fenomenal, tem que se explorar muito isso. A verdade é que nunca ninguém te contou sobre, aí vai ser a verdade é que nunca ninguém te contou sobre aprender inglês. Você bota o assunto aqui. A verdade é que nunca ninguém te contou sobre é, passar em concurso, sobre é, perder a barriga, sobre ganhar um aumento, sobre é, ganhar dinheiro na internet, enfim. Aqui é só você substituir pelo assunto que você quer. O que a pessoa influente pode nos ensinar sobre o assunto? Aqui, é, é, lá embaixo, eu boto assim: que é a referência de, um, de uma pessoa, uma personalidade forte. É subir homem nome de gigante, né? Que, que as pessoas falam é, o que nem o Patel, que é, o, que é o, o cara que é o DSO, né? O que nem o Patel pode nos ensinar sobre tráfego gratuito, ou seja, o cara é uma referência o que Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo hoje, pode nos, nos ensinar sobre investimentos. Bom, vamos para isso aqui agora também: que é como eliminar um problema sem outro problema, ou consequência, por exemplo, como sair das dívidas, né, que é um problema sem pedir empréstimo, como eliminar a celulite né, que ninguém gosta. Sem suar a camisa e fazer dietas também, que ninguém gosta. Então, assim, sem outro problema. Então, assim, se, ele se livra de um problema sem ter outro problema. Porque normalmente a pessoa, para conseguir alguma coisa, ela tem que fazer algo que ela não gosta, né? Se quer emagrecer, tem que parar de comer. Se quer ficar forte, tem que malhar pesado. Se quer ganhar dinheiro, tem que trabalhar mais horas. Não cometa esses. Aí, bota número aqui. Sempre botar números que. que é, sensação de lista ali, sensação de, de quantificar. É muito bom. Os números trabalham muito bem. Mais uma aqui, mais uma aqui, ó. Não cometa esses. Aí bota números. Erros quando você. Assunto. Não cometa esses sete erros quando você escrever essa cópia. Nunca cometa essas três falas quando você estudar para concursos. Então você vai mudando sempre aqui, tá? Você não precisa ficar preso. Aí é mais para você estudar a forma que as pessoas fazem, estão acostumadas a fazer e que gera resultado. Como fazer para. Aí você bota o assunto, mesmo que obstáculo, barreira comum. Aí barreira comum é que todo mundo todo mundo enfrenta, aí você gera conexão com a pessoa. Como fazer para montar um negócio online, mesmo sendo iniciante, mesmo estando desempregado, mesmo não tendo dinheiro. Como viajar na internet sem dinheiro para investir. Como viajar pelo mundo sem grana. Como passar em concurso sem tempo para estudar. Você vai vendo que vai ficando um pouquinho mais é, trabalhado aqui. Então, número, maneiras, técnicas, passos, adjetivo para ajudar lá Aí vem o benefício para se livrar de um problema, né? Um benefício para se livrar do problema que volta lá naquele início: ó, isso aqui, ó, benefício com benefício, benefício sem as dores, objeções, benefício sem as dores, objeções em tempo, ou então também benefício com benefício em tempo. Então, então, pronto. três que é o um número três técnicas aqui: pode ser técnica, maneira, estratégia, passos, modos, formas, maneiras. Adjetivo, infalíveis, impressionantes, é, eu tenho uma lista, aqui embaixo eu tenho uma lista de, de adjetivos, infalíveis, é, surpreendentes, inusitadas, para ajudá-lo a parar de procrastinar, passar em concurso, emagrecer, perder a barriga, ficar sarado, é, por aí vai, Reconquist, é, para reconquistar a, a sua ex, para conseguir uma namorada, enfim, você vai encaixando aqui o, o seu nicho aí, né? Então, a gente está falando nicho, mas na notícia também, na headline, você vai se adequar ao produto ou serviço. Tá, então vamos lá. Cinco exercícios poderosos para ajudá-lo a perder a barriga fácil. Ainda adiciona aqui mais um benefício. Um, mais um Ainda adiciona aqui mais uma, um adjetivo. Quatro estratégias definitivas para ajudá la a ganhar dinheiro com investimentos. Isso aqui é o um resumo de tudo, aprendi com o jogo isso aqui, tá? Então, ó, números, adjetivos, tempo, ação e verbo. Então, seis passos fáceis para tocar violão em duas semanas. É, três números, né? Três estratégias comprovadas para ganhar dinheiro na internet em duas semanas. Então, sempre vai ter o, a, o número, né? Você vai quantificar. Os adjetivos, que você pode botar palavras bem fortes aqui, né? O tempo e ação e o verbo, né? O que, que, vai, o que, que, o que, que você vai conquistar? O benefício, né? Você pode também pegar essa parte de verbo e ação e usar o negativo, né? Seis passos fáceis para não ficar solteira o resto da vida. Você tem que ir usando a criatividade e adaptando. Então usar números e criar listas. 15 passos simples para aumentar a produtividade. Sete alimentos. Oito segredos. Três estratégias. Cinco dicas para perder o medo. As cinco melhores dietas para ganhar massa muscular. Não se esquece que eu vou deixar... O link desse material aqui lá embaixo na descrição, tá para você fazer o download. As listas mais a curiosidade, mesma coisa que em cima, só que assim, 10 melhores estratégias para ganhar dinheiro. Aí você bota aqui a curiosidade para gerar. A sétima é melhor. 3 dietas poderosas para secar a barriga. Perdi 10 quilos com a terceira. Ou seja, pô, tem 10, eu quero ver a sétima. Tem 3, eu quero ver, pô, mas nunca bota a primeira, porque senão a pessoa vê a primeira, porque acha que é melhor e vai embora. Sugerindo uma pergunta. Você já deve ter reparado que usa muito como, qual, quando, quem, o que é. que é produto tal? Como funciona o produto tal? Qual o preço do produto tal? Então, você, isso aqui é muito usado com produtos. Como usar o produto tal? Qual a fórmula do produto tal? Quando devo tomar o produto tal? Quem pode consumir o produto tal? O que é o produto tal? Enfim, estou falando de produto, mas pode ser usado para tudo. Então, como emagrecer sem dieta? Como aprender inglês sem cursinho? Como passar em concursos estudando apenas duas horas por dia? Como reconquistar seu ex-namorado? Como ganhar dinheiro fazendo geladinho? É, aí vem quando, né? Quando saber a hora de parar? Quando você deve ficar calado para ganhar uma discussão? Como educar um filho único? Qual a melhor estratégia para fazer a primeira venda? Esse aqui é para quem tem 30 anos, hein? Ou mais. Quem matou Odette Reutemann? Quem riu por último? Lula ou ou moro então quem riu quem vai rir por último usar muita palavra você se você faz um vídeo falando assim não porque eu emagreci porque eu ganhei massa muscular, porque eu perdi 10 quilos de barriga porque é, eu passei em concurso porque eu eu se você volta tudo muito pro eu a pessoa que está assistindo tá, tá nem aí para você ela quer assim quando é que eu vou perder 10 quilos quando é que eu vou passar no vestibular quando é que quando é que eu vou passar no concurso quando é que eu vou é, chapar minha barriga tá a pessoa quer saber o que é bom para ela Comparação, iPhone ou Galaxy? Qual melhor? Qual gera mais resultado? Instagram ou YouTube? Qual a diferença entre tráfego pago ou tráfego gratuito? Tá, então é, isso aqui ó, tanto o. Pode usar um xizinho, ou o verso, né, esse VS aqui. Técnica AIDA é um acrônimo AIDA. É, você tem que chamar a atenção, despertar interesse, atiçar o desejo e convidar a realização de uma ação. É tudo que um título impactante deve conter. Então, aqui a parte de atenção. Palavras que capturam com eficiência a atenção do leitor. Aquela coisa, aquele algo a mais, a criatividade, né? Despertar o interesse, despertar o desejo, e o, o senso de urgência ele pode ser despertado pelo título. E a ação, que é a CTA. Você tem que levar o usuário a realizar uma ação, ou seja, assinar a newsletter, baixar um e-book, clicar no botão, para uma página de vendas, tem outro acrônimo que é a técnica Shine S H I N E que fala de especificidade ou seja tem que estar relacionado ao problema que será resolvido ler um artigo utilidade o foco sempre é na solução não adianta ficar enchendo linguiça ninguém quer imediatismo né? você tem que despertar um senso de urgência por um título para você entender que aquilo ali é uma oportunidade que aquilo ali é uma coisa única é fundamental assim aquilo ali vai resolver o problema dela é bom que seja uma novidade ou seja, as pessoas gostam do que é inédito, do que é novo. Entretenimento, né? O sentimento que aquele artigo trará boas experiências, né? É, listas divertidas, momentos de rotina. O que mais movimenta hoje no, no YouTube é entretenimento. Aqui a gente vai usar o, os adjetivos. Depois vale a pena você manter uma listinha. Você pode baixar isso aqui, vou deixar o link ali embaixo. Vou deixar uma listinha com alguns adjetivos que, que você vê que funciona para você. Oh, gratuito, absoluto, único, é, incrível, não está nem aqui, ó, surreal, tem tá embaixo aqui, ó bombástico, impressionante, épico. Se você está gostando desse conteúdo aqui, estou passando essa esse conteúdo todo, deixe seu like, se inscreve no canal, dá essa força para o canal para poder continuar entregando para você esse conteúdo, que é um conteúdo que, assim, que eu te garanto que vai te ajudar. Se você tem um título épico que você usou, um, algum adjetivo desse que você gosta de usar e que gera resultado, compartilha para a gente poder ajudar outras pessoas, levar essa informação para outras pessoas. Porque aqui você tem afiliado iniciante, ao mesmo tempo você tem top afiliados assistindo o vídeo. Então, assim um top afiliado, ele pode passar, dividir, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Então, palavras chama atenção. Tem uma lista imensa aqui que eu não vou, não vou falar, porque tem mais de 150 palavras aqui, fácil. Mas é, só para citar uma, profissional... É, testado é, limitado, poderoso, eu até usando meu título épico. É bizarro. Você tem aqui o vários, eu não vou não tem completo tudo, mas dá uma olhadinha lá depois com calma e separa os que você acha mais interessante para o seu nicho. Que é bom que você pode estar dando na variada sempre, né? Tá sempre levando coisa nova. Use colchete para identificar um formato de conteúdo, ou seja, se você está fazendo um vídeo, fala que é vídeo. Se você está fazendo um podcast, um infográfico, você pode colocar aqui para separar o conteúdo, tá? um colchetezinho. Então, infográfico, 15 comparações entre negócio físico e negócio online. Se você botar só um, um comparativo, a pessoa falar ah, é muita informação, mas infográfico ele chama muita atenção. Use dois pontos para colocar uma palavra chave no início. Então, assim, se você está falando sobre marketing digital... É, e fica difícil de encaixar a palavra, mas é uma palavra-chave importante, você bota a marca digital, dois pontos. 90% das pessoas falham por causa desses cinco, dessas cinco coisas. Se é um Photoshop, se é um tutorial, uma palavra-chave que você está usando, você bota aqui no início, bota dois pontinhos, isso adianta bastante também. Agora vamos lá, chegou a grande parte. Vamos para os gatilhos mentais, é isso aí, ó, essa parte aqui é a melhor parte do vídeo, eu acho. Onde é que eu tirei essas informações? Vou contar o um segredo para você agora. Além de fazer pesquisa na internet, eu busquei aqui, ó. Aqui dentro do curso do Alex Vargas, por exemplo, você tem de aulas aqui, né? É, vários módulos, são, são 18 módulos e só de bônus, bônus extra, 17 bônus. Eu tenho aqui acesso ao conteúdo todo desses bônus, tá vendo? Falando de copywriting, é, princípios básicos, necessidade, benefício, objeções, é, quebra de padrão, palavras poderosas, módulos de títulos... É, modelos de, de, é, de comunicação, de bullets, de títulos, de metáforas, cópia para anúncios. Você tem 16. que é só um bônus, já dava um curso. Super completo, super atualizado. Modelos de, de páginas de vendas, webinars de vendas, usando a cópia no seu marketing. Então, assim, tudo que você precisa está aqui. Eu não sei se você já é iniciante, se você já faz vendas, mas tudo que você precisa está aqui dentro. Todo o conteúdo tá aqui. Esse material do Alex Vargas aqui ele é considerado a universidade do, do marketing digital, tem tudo que você precisa estar aqui dentro. É lógico que você vai complementar a informação, você pode também estudar sozinho, no início eu fiz isso, eu ficava buscando informação na internet, tudo que é canto, eu assistia várias pessoas, vários é, top afiliados, eu assistia vídeo de tudo, consumia todo tipo de conteúdo. Só que aconteceu que deu overdose de informação, ou seja, eu tinha muita informação, mas eu não conseguia organizar. O que você vai encontrar aqui é isso, é tudo organizado. Se você está sozinho, você vai chegar do ponto A até o ponto B. A diferença é que se você consumir um conteúdo que é organizado, é que você também vai chegar no ponto A ao ponto B, só que de forma mais rápida, né? mais consistente. Para você não faz diferença, você tem tempo, sim, você pode esperar aí, sei lá, um ano e meio para ter resultado, fazendo busca, fazendo, fazendo pesquisa na internet. Ah, de boa, uma galera faz isso. Mas eu vou falar para você, compartilhando a minha experiência, eu durante, no início eu ficava ali batendo cabeça, não conseguia, era, era muito ruim para mim. já sabia muita coisa, mas eu não conseguia gerar resultado. Aí o meu divisor de águas foi isso aqui, foi quando eu optei por, por adquirir né, o, o Fórmula Negócio Online do, do Alex Larves, que é, que é top. E o link está aqui na descrição. É, é um produto que eu consumi, eu estou eu sempre usando, e é algo que praticamente fica aberto até direto aqui. Quando eu preciso de algum assunto, eu vou lá, é certinho, escolho, escuto um pouquinho, tiro aquilo ali que eu, que eu preciso, junto com o que eu já sei e o que eu peguei de um ou outro afiliado nessa experiência do meu tempo, e muito material para vocês. Vou deixar o link embaixo, não deixa de dar uma olhadinha, que só o vídeo já é uma aula de cópia tá bom? Então é, deixa o seu like. Se você chegou até aqui, você é uma pessoa extremamente comprometida, porque esse vídeo ficou longo. Tá de parabéns, senão que você vai chegar, provavelmente você vai alcançar é o que você está buscando, tá certo? É, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho deixa um comentário, se possível compartilha com algum amigo, vai lá na descrição, vai, faz isso que é muito importante, acessa lá o link que eu deixei, importante isso, tá gente, eu sei que está cansativo, eu sei que já o vídeo está longo, mas vai lá na descrição, acessa o link que eu deixei para você fazer o download desse arquivo, eu vou acabar de organizar, vou, vou é, mexer na formatação, e isso aqui é um material, um conteúdo muito importante, tá, muito. Se você quer ir mais rápido, isso aqui vai te ajudar, tá? Mas se você quer ir mais rápido, eu vou deixar outros links, que, que vai ser um link justamente para você se aprofundar. Eu recomendo muito você assistir esse material que eu, que eu falei ali em cima do, do Alex Vargas, que é, é um material de muito conteúdo, que você não só usa uma vez, como você de vez em quando volta. E cada vez que você volta, isso é, isso é muito bom de você perceber. Não é um material que você vai usar uma vez só, você vai fazer um investimento, você vai usar várias vezes, e cada vez que você volta e reassiste um vídeo, você já está em outro patamar, então algumas coisas que você não entendia, não faz sentido para você, começa a fazer sentido, você começa a aplicar, e ter mais resultado, e por aí vai. E esse material é super atualizado, sempre tem vídeo novo, tá você não precisa fazer uma vez só, inclusive lá dentro tem um material para assim, como você fazer é, o método rápido, né, para você fazer isso rápido, e o que eu aconselho muito, você começar por ele para ter noção, e depois vai, vai, vai destrinchando um a um, e aí o resultado vai vindo, tá? Vai vindo, vai vindo, tá bom? Então é isso, gente. Agradeço a sua audiência tá? ter ficado comigo até aqui. Obrigado por ter assistido. Um grande abraço e até o próximo vídeo.